patetas em A Fortaleza Versão Brasileira Etc. Filmes, São Paulo Em algum lugar no Oriente Café Casbabá, lugar de encontro do Ovelha Negra Bababá Já passou da hora. Imagino o que atrasou a Fadola. Nada tema, ilustre razão bem sóbrio. Nada tema. A Fadola vai trazer mapa de qualquer jeito. Tão certo quanto meu nome é Gina Rumo. Muito bem. Garçom! Garçom! É, cadê o garçom? Ser garçom! Cadê o garçom? Estamos chegando! Temos tudo o que quiserem! Eu... Aos seus serviços. Poxa, ainda bem que eu abaixei. Senão eu ia esbarrar e ia cair tudo, não é? Qual é o seu problema? Tirem isso! Tirem isso! Fique calma. Vamos arrumar tudo no minuto. O que é isso? Oh, feliz aniversário. Ah, segure isso. Só um momento que eu já vou tirar. Eu deixaria, ninguém saberia se você está indo ou vindo. Prontinho, senhor. Está muito bonito e o macarrão está bom como novo. Ora, senhor. Seu cão maldito, como se atreve? Meu perdões, foi inevitável. Espere, espere. Isso degradaria. Tem razão, eu sou um aristocrata. É. Sou raçã, bem sóbrio. É. Eu já gosto de tomar umas. Oh. <risos> Quieto, temos que limpar essa bagunça. Oh. Ora, seu. Oh. Se mexa. Oh. Ah, a cabeça de melal! É. Pare com isso! Ah. Não, não, não. Corta essa! Ah. Viaja à noite? Talvez a Fadola não... Saudações, saudações. Ah. Trouxe o mapa, Fadola? Sim, chefe. Mas quando cortei sua garganta, no último suspiro, ele disse que alguém tem uma cópia do mapa. Isso é ruim. Devemos partir agora para chegarmos antes à tumba do rei Rotin-Tutin. Prepare-se para partirmos imediatamente. Sim, chefe. Mas lembrem-se da maldição. Aquele que tocar na joia primeiro está condenado a ter mil mortes. Nós precisaremos de três homens. E depois que fizerem o trabalho... Sim, mas é melhor comermos antes de viajar. Sim. Serviço. Vamos pedir. Um Vamos. Queremos pedir. Ah, é gente, garçom. Garçom. Serviço, serviço. Ah, o que desejam? Nós queremos. Temos é... mais. Só temos coelho e salsichas. Então coelho. Salsichas. Salsichas e um coelho. Muito bem, vamos. Ah, já estou indo. Já estou indo. Aqui está, sal e pimenta. O ajudante será despedido. Volta aqui. Ah, você vai ver. Vamos Agora deixa eu cortar isso aqui. Ketchup, o gato ah. sai daqui! Vem cá! Vem aqui! Agora eu te peguei, vem cá! Você vai ver Não pode ser. Pode. Agora fica aqui bem bonzinho e quietinho, hein? Prontinho, senhores? As salsichas, quando se trata de comida, eu sou como um gato. Sentem aí. Ah, obrigado, eu não estou cansado. Vou ficar de pé enquanto come. Vão se sentar com ou sem mãos. Você nos convenceu. Com. Você ouviu alguma coisa? Sim, ouvi. Sentem como. como? Claro. Hum? Oh, oh, oh. Ah, saúde! Como? Então! Não! Eu, eu matei! Eu matei! É, é. Eu matei! Eu matei! Isso não pode ser! Olha Lari! Olha, mostarda! Foi você quem fez isso! Sente-se coma! Sente-se! É um prazer! Obrigado. Ah. Hum, hum, hum. Oh, Não, olha o gato e o cachorro, por que não me disse? O quê? Calado. Ei, deixa limpar! Você também. Esses três poderiam pegar a joia para nós. Certo. Senhores! Quem chegou? Não, são vocês! Vocês querem ganhar mil chublenas? Ai. Já nos convenceu. O que temos que fazer? Tem um diamante que vale o preço de um rei. O preço de um rei. Senhores, este mapa nos levará até o tesouro. Agora prestem atenção. Hassan bem sóbrio está atrasado. Eu peguei o diamante. Você ficou com o portão. Assinado, Omagosh Emir de ah, acabou. Fui derrotado. Aquele degolador assassino. Ele pegou o famoso diamante de 100 quilates. 100 quilates? Deve ser uma cachorrada. Ah, <risos> ah, esse mapa não serve pra mais nada. Com o diamante eu largaria pra sempre meu emprego de porteiro do Hotel Oasis. Ah. <risos> Ei, cara de espinafre. Quer dizer que você é só um porteiro? Sim. A porta fica ali, amigão. Pagam cinco dólares por isto? Não, mas dou dois. Eu aceito. Cai fora. <risos> Bem, só existe um diamante de 100 quilates e ele fica na tumba de tun É propriedade do governo. Isso. E se o devolvermos, teremos uma recompensa. Ah, ah, talvez até uns 50 mil. Puxa. <risos> com essa grana, poderíamos alugar um apartamento em Hollywood. Talvez. <risos> Mas o Emir é um degolador. E se ele cortar minha garganta? E daí? Ah, não se preocupe. Vamos nos disfarçar e acharemos o caminho mais curto. Aqui. Vamos estudar bem o mapa. Mapa da Estarvânia. Estreito sacarrulha. Grande luva ressaca. Marmelada. Margarina. Baía do Rum, Estreito do Whisky, Shimolândia, Shimol. Começamos aqui em Jercola, cruzamos o Rio Insano, passamos pela barragem e depois pela Moleza, entramos na Shimolândia até Fortaleza de Shimol. Entra! É, é, é, é, é, vamos. Oh, oh, oh. Alto, quem vem lá? Papai Noel! Mas Papai Noel não existe! É claro que existe! Temos um presente é, para você! Vem aqui! Tome! Muito bem, rapazes! Vamos, está tudo limpo. Vamos. Vamos. O plano é o seguinte: você anda. Vamos. Vamos. Muito bem, vamos pegar o diamante. É o Ismael. Vamos. <risos> Ele está usando o diamante. É a nossa chance de pegar. Fifa, Fofo. Sou o espírito maligno que protege o diamante de roo ton entregue me ou cairá o mal sobre você. Sim, senhor. Sim, senhor. Ah. O espírito ordena que fique de ponta cabeça naquele tanque até que eu diga o contrário. <risos> Não, não, esconda-se de pressa, mão vem vindo alguém. Vamos, vamos! Segure ah, isso! Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Eu te mato! Eu te mato! Acertei na mosca. Ora, seu... Seu turbante. Obrigado. De nada. Ora! Ah. Bom, esse já era. Não. Levante, vamos. vamos. Ele está encharcado. É isso, vai esvaziá-lo. Irmã, parece que perdeu o empenho. Cadê o diamante? É, é, está bem é aqui. É. Ai,